Esta é uma notícia com particular interesse para os candidatos ao ensino superior. O Politécnico da Guarda vai iniciar em outubro uma nova licenciatura em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A coordenadora do curso, Cília Rosa, está em estúdio para nos falar desta licenciatura. Este é sem dúvida um curso virado para o futuro. Um curso que responde à crescente procura de profissionais especializados no tratamento, análise e uso de dados recolhidos em massa. A licenciatura prevê a concessão de planos para a recolha de dados e a sua otimização através da inteligência artificial em unidades curriculares, tais como robótica inteligente, engenharia de software ou programação para a ciência de dados. Posso acrescentar que é a primeira licenciatura nesta área na região centro e a segunda a nível nacional.